Quem não é visto não é lembrado. Será? Será que você quer ser visto de qualquer forma só para ser lembrado? Onde está a atenção dos seus pacientes, dos seus clientes? E perguntar: é mais no Instagram? É mais no Facebook? Ao que é que você gosta mais de assistir? Para você entender: tem um público que preferencialmente, está sim no Facebook. E muitas vezes a gente pode achar que não, pode achar que está é, no Instagram e faz e, e se dedica ali só ao Instagram. É importante você saber como produzir, como criar esse conteúdo é, de valor, porque é isso, nesse canal de atração de pacientes, que vai atrair o interesse das pessoas em agendar uma consulta com você. Então como que é essa, essa estrutura? Então primeiro, o que, é que você vai falar? Primeiro lugar, vamos fazer até ficar colorido bonitinho aqui. ó. Primeiro lugar, você vai falar de um problema, um desejo das pessoas. Então problema, ou um desejo. Então, qual é o problema que você resolve dentro da sua área? O problema pode ser, por exemplo, vergonha ao sorrir. Ah, tem vergonha quando eu vou sorrir porque tem dente torto. Falando com as palavras das pessoas. Então, esse é um problema. Ou um desejo. Nossa, eu gostaria de parecer mais jovem. De eliminar as ruguinhas do meu rosto. Ou desejo. Desejo de ter os dentes branquinhos. Então você vai falar sobre isso.